A aula foi diferente. Por que ficar só dentro de uma sala quando se pode explorar o mundo aqui fora e aprender na prática? Esses alunos são do curso técnico de administração do IFMT de Pontes e Lacerda. Valeu a pena percorrer alguns quilômetros para levar na bagagem mais conhecimento para casa. A gente tem duas disciplinas na nossa crédito curricular relacionadas ao direito, principalmente direito trabalhista, a gente tem judiciário. Então poder estar aqui, ver de pertinho ver na realidade como funciona, porque direito é, uma, é algo muito amplo, né? Então quando a gente fala em direito, principalmente quando a gente estuda na sala, a gente fica assim, nossa, mas como que deve ser isso, né? É muito interessante, importante para a gente, para a gente agregar mais conhecimento e aprender cada vez mais. Na visita aqui no TRT, eles entenderam um pouco mais sobre as varas do trabalho e outros setores do tribunal. A atividade reforça o que os estudantes viram na escola. Durante o ano letivo nós fizemos alguns projetos. O professor da área de Direito trabalhou com cidadania e ele tem uma disciplina específica do direito do trabalho. Mas no TRT especificamente é o momento que eles vão verificar como funciona essa distribuição de processos, o próprio espaço do TRT, porque para nós que vivemos no interior a gente conhece o Tribunal Regional do Trabalho, mas um espaço menor. E esse é o momento de se colocar e verificar como tudo funciona. O próprio espaço dos julgamentos, dos processos, isso eu acho que é um momento é extremamente produtivo para o aluno. Mais uma vez, estudantes aprenderam um pouco mais sobre cidadania. Quando a gente estuda na escola, né, a noção de justiça, a gente pensa numa coisa até mesmo muito geral, né? Mas assim, quando a gente chega, conhece o TRT aqui, a gente vê como é que essa noção de justiça é aplicada na nossa sociedade. E é bem interessante a gente conhecer isso na prática, porque a gente Permitir relacionar é, com a nossa vida mesmo, com a nossa vida em sociedade, a nossa vida política, social, também com a nossa vida estudantil. Nós entendemos que a própria missão do Instituto é formar para a vida e para o trabalho. né Então está na nossa missão essa formação cidadã. O exercício do direito e a valorização do direito ela é para nós crucial.